Olá, me chamo Márcio André Martins, sou professor do Departamento de Matemática da Unicentro, e estou responsável pela disciplina Matemática para Administradores no curso de Administração Pública Bacharelado no ano 2021. Essa disciplina, ela contempla 60 horas de formação, né? A emenda é composta, basicamente, por estes conteúdos, conceitos introdutórios em que se refere à teoria dos conjuntos, os conjuntos numéricos e a representação por meio de sistemas de coordenadas cartesianas, as matrizes e os sistemas em um contexto aplicado e com algumas reflexões teóricas e também a respeito de propriedades operatórias, também são abordados os temas, funções, limites e derivadas. Ao final, né, também são é, exploradas algumas aplicações no contexto da administração, no que diz respeito a esses conteúdos. O objetivo básico da disciplina, objetivo geral, é compreender as ideias e conceitos matemáticos em contextos administrativos, descrever relações entre grandezas, representar resultados inerentes ao emprego de métodos quantitativos e, neste sentido, é imprescindível né, a organização, a leitura de todo o material, o contato com os tutores para o esclarecimento de dúvidas e teremos também os encontros né, online em que nós estaremos discutindo a respeito destes conteúdos. Desejo a todos um, um bom percurso formativo, né, uma boa disciplina, bons estudos.